Bom, vamos dar sequência à nossa CEO Conference. Agora nós vamos ter um painel muito especial é, com o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. O senador Rodrigo Pacheco é um desses ativos da política brasileira que aparece. É, a gente não sabe muito assim da onde né? deu uma carreira bem-sucedida no setor privado, como advogado, mas que se voluntariou a ajudar o Brasil e que um enorme sucesso foi crescendo até se tornar presidente do Senado, eleito agora para o segundo mandato, com enorme liderança nacional, jovem, bem-sucedida, respeitada e que honra a função institucional do Senado brasileiro. E, então, senador, presidente, prazer enorme lhe receber essa sua palavra sempre de serenidade, de responsabilidade, muitas vezes tão necessária em Brasília, e que você honra com, com maestria. Então, esperamos aqui que, por muito tempo, você ajude a manter a temperatura no, no devido lugar nas discussões acaloradas em Brasília. E para conversar com o presidente Rodrigo Pacheco, eu queria convidar a jornalista Amanda Klein, também nossa velha conhecida aqui. Então, Amanda, Rodrigo, por favor, prazer recebê-los. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar esse convite para a CEO Conference em nome do BTG Pactual. Presidente, o senhor disputou uma eleição dura, acirrada, contra Rogério Marinho, foi reconduzido a mais um bienio no comando do Senado Federal. Quais as suas prioridades para esse segundo mandato? Boa tarde, Amanda. Muito obrigado. Foi um prazer revê-la e ser novamente entrevistado por você. Quero saudar todos os presentes, todas as senhoras e todos os senhores. Um agradecimento especial ao Roberto Saluti e ao André Esteves, nossos anfitriões, igualmente os meus colegas do Parlamento, o senador Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, o senador Jordano do estado de São Paulo, o deputado federal Agnaldo Ribeiro, que me honra também me acompanhando, um homem responsável, inclusive pela nossa reforma tributária no âmbito da Câmara dos Deputados. Bom, é, Amanda, um, uma disputa natural, que a vida no âmbito do Parlamento é sempre algo que, para alguns, pode representar algum tipo de acirramento ou de divisão, mas é algo muito sadio para a democracia. E aconteceu no Senado, como também aconteceu na Câmara, é, mas no Senado com um acirramento maior, com uma disputa maior, entre mim e o senador Rogério Marinho. É, fizemos uma disputa muito elegante, de, de propostas e algo que, naturalmente, representa o que é a vitalidade da democracia, que são discussões de ideias e que prevaleça a vontade da maioria. E, uma vez é, vencendo essas eleições para o segundo mandato na presidência do Senado, o que me impõe, como presidente do Senado e do Congresso Nacional, e como o líder político daquela casa, juntamente com outros, é buscar, obviamente, uma unificação de um Senado que seja um só que nós possamos identificar aquilo que nos converge, aquilo que eu tenho certeza que esse grupo que apoiou o senador Rogério Marinho também deseja, que é o crescimento econômico, o desenvolvimento do país, a correção de distorções sociais. Então, o nosso trabalho agora é um exercício constante de busca de reunificação, de reconciliação, que é algo que o Brasil também precisa muito, de uma reunificação e uma reconciliação nacional em prol daquilo que verdadeiramente interessa no país. Quando se fala de prioridades, eu considero que, é, primeiramente, algo que nós temos que registrar de início em relação ao que vivemos no Brasil, que eu considero que é compromisso de todos, não só da classe política, mas de toda a sociedade brasileira, que é a defesa intransigente da democracia. Há um, houve, em certo momento, um risco à democracia, com atentados muito severos a instituições, eu considero que isso não contribui absolutamente nada e representaria um retrocesso muito grande se houvesse algo que atentasse contra a democracia. Então, esse compromisso absoluto com o Estado de Direito e com a democracia no nosso país será, certamente, uma tônica que se impõe ao Senado Federal, considerando tudo o que nós vivemos no passado recente, que culminou, inclusive, com esses acontecimentos de 8 de janeiro, o que obriga o Senado Federal, que é uma casa alta de homens preparados, experientes na política, esse dever de defesa das instituições democráticas do nosso país. Em segundo lugar, é a promoção pelo Senado Federal de um ambiente de harmonia. A independência dos poderes é uma lógica, evidente, que precisa ser sempre considerada, mas uma independência que seja harmônica. E Eu vejo, nesse instante, nessa quadra do Brasil, uma boa perspectiva de uma harmonia, naturalmente preservada a independência, entre legislativo, executivo e judiciário. E este é um ambiente propício para que tenhamos aquilo que todos os senhores e todas as senhoras desejam, que eu também, que é a estabilidade do país. A partir do momento que nós tivermos esta estabilidade, seja nos gestos, mas seja também nas ações e nas falas, nós vamos ter um ambiente de fato de boas perspectivas para o país. Então, essa busca de estabilidade, numa relação que eu procurarei ter com o Executivo e com o Judiciário de, de harmonia e de respeito recíproco, eu considero que também é uma prioridade, que será uma prioridade dessa nossa gestão no âmbito do Senado e do Congresso Nacional. E, naturalmente, as pautas, que aí nós podemos especificar uma a uma, que são pautas necessárias para o Brasil. Tanto as novas pautas que precisam ser implementadas, agora há pouco vocês ouviram a prioridade em relação à reforma tributária e ao estabelecimento de um novo marco fiscal, mas também algo que é importante, ou seja, não só as perspectivas daquilo que precisa ser realizado no Brasil, mas também a estabilização daquilo que nós já fizemos no Brasil, ou seja, as realizações do Brasil em termos de reformas, em termos de marcos legislativos, em termos de modernização da legislação, nós não permitirmos que haja retrocesso. E aí, naturalmente, é um papel de independência do Senado Federal de buscar fazer, junto ao Executivo e ao Judiciário, essa gestão para que retrocesso não aconteça no Brasil, porque, de fato, nos últimos seis anos, nós tivemos reformas muito significativas e importantes para o país, desde reforma trabalhista, passando por reforma da Previdência, uma reforma política em 2017, estabelecimento de um limite de gastos públicos, através do teto de gastos, e uma série de marcos legislativos que nós não podemos retroceder, inclusive, um que certamente você perguntará, porque é de muito interesse hoje, que é a autonomia do Banco Central, um projeto do Senado Federal, que foi concebido, o filho já nasceu, e nós precisamos cuidar dessa forma com a autonomia do Banco Central, é, da economia do nosso país, com essa autonomia do Bacen. Então, é, limitar para que não haja retrocessos e buscar... Projetos de vanguarda, de modernização e desenvolvimento do país são metas que nós vamos buscar trilhar. Presidente, é interessante. Eu vou, vamos falar muito sobre a autonomia e independência do Banco Central, mas o senhor traçou um cenário aí em que há um alinhamento com o governo federal aliás, um governo que trabalhou muito pela sua reeleição, mas o senhor parece impor alguns limites para esse alinhamento. E há muitos interlocutores do governo que o veem mais alinhado a Lula do que, por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira. É assim que o senhor se define? Quais os limites para esse alinhamento com o governo federal? O papel do presidente do Senado Federal, eu sempre tive muito essa noção e sempre exerci, desde o primeiro dia que assumi a presidência do Senado, na, na gestão passada e na legislatura passada, é de compreender que um presidente de casa legislativa não pode ser líder do governo no parlamento, e muito menos pode ser um líder de oposição. O líder de governo deixa contaminar e coloca subjugado o parlamento em relação ao executivo, e um líder de oposição acaba sendo hostil e definindo aquilo que nós já vimos no Brasil recente, de pauta-bomba, de algum tipo de perseguição, para poder inviabilizar o governo. É, isso não é do meu feitio, isso não é do meu caráter, não é da minha personalidade, o que eu vou buscar sempre é fazer aquilo que precisa ser feito, que um presidente do Senado precisa fazer como magistrado, de um conjunto de interesses, de perspectivas em relação a colegas senadores, e buscar ter, obviamente, um alinhamento que signifique um bem comum para a sociedade, é um exercício do sim e do não. Aquilo que, eventualmente, não for possível fazer é ser franco com o governo federal de que isso não é possível, que isso pode estabelecer um retrocesso, que a maioria do Senado não tem essa vontade de fazer. Então, eu considero que a construção desse diálogo, dessa busca de consensos e respeitando as divergências, é uma receita que eu considero perfeita para que nós tenhamos no Brasil, enfim, um ambiente sadio entre os três poderes, em que um não faça exatamente o que o outro quer, mas que todos possam ceder um pouco para poder fazer um bem comum para a sociedade como um todo. Então Essa é a minha perspectiva na presidência do Senado. E, e como no caso do Banco Central, por exemplo, quando o senhor falou de alguma coisa que não seria possível retroceder, o governo o procurou para, por exemplo, rever... Porque já teve presente no discurso do presidente Lula, ele disse, inclusive, que era incumbência do Senado supervisionar para ver se o Banco Central estava fazendo o seu dever, porque, em última instância, cabe a vocês exoneração. Por exemplo, de Roberto Campos Neto, o governo chegou até essa conversa você é então, algum interlocutor, algum ministro? Absolutamente, nenhuma formalização, seja em relação ao retrocesso legislativo de uma revogação da lei que é do Senado Federal, originada na nossa casa de autonomia do Banco Central, seja qualquer tipo de situação que possa ser de desoneração de do, do, do, do presidente. Nunca houve nenhum tipo de formalização nesse sentido. O que eu percebi nas falas do presidente Lula é que é uma manifestação da percepção dele, e é um direito dele ter a percepção que, se ele fosse o presidente, não teria autonomia. Eu considero absolutamente normal que se possa dizer aquilo que se pensa. Mas, nesse caso da autonomia do Banco Central, isso já foi concretizado no Congresso Nacional. Eu não vejo, com a composição atual do Congresso, qualquer perspectiva de retrocesso em relação a esse comando legislativo, dessa lei que estabeleceu essa autonomia. E, felizmente, nós temos na presidência do Senado Federal alguém muito preparado, muito ponderado, muito sereno, que sabe o que o que está fazendo. E o que eu disse recentemente é que nós temos, de um lado, o presidente da República muito determinado naquilo que ele se propôs fazer e foi legitimado a fazer pela maioria do povo brasileiro, eleito que foi pela, pela nação brasileira, a combater a fome, a miséria, a ter estabilidade política, a ter estabilidade institucional, a ter progresso no país e, de outro lado, um Banco Central, que certamente tem essa mesma vontade, esse mesmo desejo. Só que o que nós precisamos fazer é atacar a causa do aumento de juros, ou dessa, desses juros altos no país, e não necessariamente a discussão de pessoas. Então, temos duas pessoas de boa intenção, eu disse que quando duas pessoas de boa intenção sentam para poder discutir os problemas, as coisas se resolvem. E, em relação à autonomia do Banco Central, quando se avalia sobre a perspectiva de mérito, o que é o mérito dessa autonomia, é, é claro, nós temos um sistema financeiro nacional muito sólido, muito sofisticado, muito tecnológico, respeitado o mundo afora pela sua robustez. Há, por parte do Banco Central, uma ação regulatória muito forte no sistema financeiro, que exige controles internos, exige compliance, exige uma, uma série de coisas, e é inusitado pensar que este Banco Central, que faz todas essas exigências e essa regulação, não tem essa mesma governança. Então, a autonomia do Banco Central vai ao encontro da modernidade, ao que a sociedade espera, ao que a economia espera, ao que o setor produtivo espera. Então, eu considero esse ponto um ponto que deve ser ultrapassado, e aí estabelecer com essa realidade de algo que já está concretizado no Brasil e não vai retroceder, buscar ter as definições de um alinhamento do governo federal com o Banco Central na compreensão de que todo mundo quer reduzir taxa de juros, porque isso é fundamental para o crescimento do país. Bom, mas alguém está errando nesse diagnóstico. O senhor acha que o, o, o presidente Lula erra ao criticar o Banco Central ou comprar essa briga com o Banco Central? Eu acho que é muito importante a sinceridade, ou seja, verbalizar aquilo que se pensa, mas eu tenho certeza que o presidente Lula compreenderá que esta é uma realidade com a qual ele e o governo terão que conviver e, nesta convivência, buscar a solução que seja inteligente. A solução inteligente é definir os fundamentos econômicos, as causas dos problemas que estão sendo hoje é, acontecidos no Brasil, que é realmente esse juro de 13,75, que é inviabilizador de um crescimento nacional, e buscar atacar as causas com as pessoas que existem, até porque as pessoas que estão no Banco Central são pessoas preparadas, conhecedoras do tema, eu não tenho dúvida que todas têm também um sentimento de um compromisso patriótico com o crescimento do Brasil. Não há qualquer perspectiva que se possa sequer sugerir de que alguma intenção... É, político-eleitoral ou de alguma preferência ideológica que possa fazer obstar o crescimento é, do país. Então, eu acredito muito nessa maturidade desses personagens todos, e no que tiver ao meu alcance, eu vou poder é, ajudar nisso, que é da gente encontrar uma solução comum, porque a, a receita para mim, Amanda, pode ser muito complexa, evidentemente aqui muitas pessoas conhecem muito mais do que eu, né, fundamentos econômicos, mas eu considero muito simples... É a solução disso. É o diálogo, é a capacidade de ceder, é a capacidade de entender que nós não temos a total razão sobre tudo, que alguém pode ter uma colaboração na divergência que apresenta. E, em relação a essa questão econômica, é simples o fato de que nós temos que ter uma arrecadação inteligente, sustentável, justa, sob o ponto de vista de justiça social e de e de contribuição, ou seja, uma reforma tributária, uma contenção de gasto público através de um marco fiscal, se não for o teto de gastos públicos, algo que equivale ao, que possa equivaler ao, ao, ao teto de gastos públicos, corte de despesas, que é algo que o governo tem que estar determinado a fazer, pelo menos minimamente nós temos que ter um corte de despesas atrelado a uma arrecadação que seja sustentável, e, fundamentalmente, um mínimo de estabilidade, Estabilidade na fala, nas ações, sem gestos bruscos, para a gente demonstrar para o mundo que o Brasil tem esta estabilidade, tem o um funcionamento pleno das suas instituições, tem uma democracia inabalada, tem muitas riquezas e que esses trilhões de dólares de liquidez mundo afora possam ser alocados aqui, porque nós temos, como agentes políticos que somos, responsabilidade de dar essa estabilidade. Então, todo mundo cumprindo o seu papel com essa humildade de reconhecer que não se tem sempre razão e que o outro pode ter razão também, eu acho que é uma receita boa para a gente evoluir o país. Eu acho que tem duas partes importantes nessa sua fala, presidente. Primeiro, esse seu é tema da pacificação foi exatamente o que o senhor abordou no seu discurso de vitória. Né? O senhor disse que pacificação não significa omissão nem leniência, mas significa a busca da verdade, o fim dessa polarização tóxica do nós contra eles. O senhor acha que o presidente Lula Age é, para conseguir, para conquistar essa pacificação que o senhor descreve? presidente Lula tem pouco mais de 30 dias, né? Vamos lá, tem menos de dois meses de gestão como presidente da República. Nós vivemos já nos primeiros dias um acontecimento muito triste da vida nacional, repugnante, que foi o que aconteceu de uma tentativa de golpe, de uma ruptura institucional. Então já se viveu um desafio muito grande ali de uma afirmação da democracia. É, as eleições foram muito polarizadas, há uma divisão da sociedade brasileira que até então não existia, mas a sociedade está dividida, as famílias estão divididas em torno de aspectos ideológicos. Antigamente, aspectos que eram incontroversos, né, como vacina, ou como urna eletrônica, ou como arma de fogo. Tudo isso acabou sendo motivo de divisão das famílias, então, nós temos que buscar a reconciliação. É evidente que essa reconciliação se faz com a afirmação muito contundente de que nós vivemos uma democracia e quem pretenda abalar essa democracia vai sentir o rigor da lei, e nisso nós não abrimos mão, pacificação não significa, de fato, leniência ou passar a mão na cabeça de quem pretendeu a ruptura da democracia, inclusive nós estamos cuidando muito pessoalmente disso para poder punir cada uma daquelas pessoas que foram responsáveis por essa barbaridade que nós vivemos, mas, por outro lado, paralelamente a isso, nós temos que ter a construção de um alinhamento nacional, e, evidentemente, que o presidente Lula... É, ao longo do tempo, passada a fase de eleição, de polarização desse 8 de janeiro, certamente vai poder liderar, no que toca a ele como presidente da República, chefe do Poder Executivo, a pauta que o Brasil precisa para essa reconciliação. É evidente que quanto mais gestos, falas de equilíbrio, de ponderação, de união nacional, de não revanchismo, obviamente que isso contribui. O que eu posso fazer como presidente do Senado é, na minha parte, como chefe do poder legislativo, fazer dessa forma e exigir dos outros poderes que possamos ter também, dessa mesma forma, um ambiente de pacificação no país. O presidente Campos Neto, do Banco Central, esteve aqui hoje de manhã, participou ontem do programa Roda Viva, e ele fez uma série de acenos em direção ao governo. disse que é preciso ter boa vontade, que o governo só está aí há 45 dias, pediu, inclusive, paciência para essa plateia de investidores. Diz que Haddad, também, o ministro da Fazenda, é bem intencionado. Ontem, no Roda Viva, disse que estava disposto a conversar com o presidente Lula para explicar a ele a política de juros, qual deve ser a posição, a reação do Planalto a essa fala de Campos Neto? Bom, aí eu, eu, eu vejo como legislativo o meu aplauso a essa postura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que, aliás, é uma pessoa, né, diga-se de passagem, convivi com ele ao longo desse tempo todo, muito sensata, muito ponderada, muito equilibrada, capaz de ouvir. Então, é, de fato, eu só rendo homenagens a ele por esta postura que seria muito ruim se ele tivesse agora uma postura beligerante, né, que estivéssemos discutindo agora uma perspectiva, se ele fica ou se ele sai, etc. O Banco Central é independente, isso está aprovado por uma lei, já foi sancionada, foi discutida no Supremo Tribunal Federal. Eu próprio, como presidente do Senado, encaminhei um memorial que eu próprio fiz a cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, defendendo a constitucionalidade da lei naquele momento, e foi a decisão, enfim, do Supremo Tribunal Federal. Então, é só uma realidade a autonomia do Banco Central. A escolha foi feita sobre a pessoa de Roberto Campos Neto, Vamos buscar agora é ter esse alinhamento, e essa postura dele contribui muito para esse alinhamento, e, certamente, o presidente Lula e toda a sua equipe, sabedores de que nós temos desafios muito amplos pela frente, nós não podemos dividir, nós temos que nos unir, e essa união vai ser muito importante para o Brasil, até porque nós temos um ambiente, hoje, de boas perspectivas, de uma união entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, não tem por que brigar com o Banco Central. Ou seja, seria estragar esse clima harmônico insistir nessa, nessa contenda. Outra coisa que o presidente Campos Neto disse é que o Banco Central se coloca contra a revisão da meta de inflação. Hoje é 3,25%, 3,5%, 4%, ele acha que isso seria contraproducente, o argumento dele basicamente raciocina que, olha as expectativas de inflação já estão desancoradas, isso desancoraria ainda mais as expectativas de inflação, geraria um prêmio de risco alto e reduziria a flexibilidade para reduzir juros, né? Teria, ou seja, o efeito contrário ao pretendido pelo governo. Nesse, o senhor acha que esse momento é o momento de rever essa meta de inflação? Ou isso poderia atrapalhar mais do que ajudar? Olha, se o foco do problema é realmente a alta da taxa de juros, que é inviabilizadora de um crescimento econômico, que nós precisamos ter para ter arrecadação e para poder fazer as políticas sociais, que o governo federal quer como prioridade, é combater fome e miséria. Então, isso é uma cadeia inteligente, que não se faz com uma canetada no meio do caminho, isso é uma construção que é feita. Então, para reduzir taxa de juros, não necessariamente, ousaria dizer que seria até o contrário disso, a revisão de meta de inflação nesse momento poderia ser até muito ruim como sinalização da estabilidade é, do país. Mas, de qualquer forma, essa não é uma posição isolada do Banco Central. Para isso, há o Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro Fernando Haddad, pela ministra Simone Tebet, pelo próprio Roberto Campos Neto, e eles vão decidir dentro de fundamentos econômicos. Evidentemente, se uma conclusão for para uma revisão, eu não sei dizer se é ou não, mas se for uma conclusão para a revisão, é explicar os fundamentos econômicos, técnicos e políticos, ao Executivo, ao Presidente da República. Então, isso é um diálogo que se constrói dentro de uma maturidade e há caminhos para isso, e é uma decisão, obviamente, que tem que ter, ser tomada na seara técnica daqueles que compõem o Conselho Monetário Nacional. Não me parece razoável apenas recriminar uma posição contra ou a favor de alguém que não decide sozinho isso. É Porque essa plateia aqui, os investidores pensam que normalmente o caminho certo e mais longo seria apresentar um marco fiscal crível, fazer uma reforma tributária firme e profunda, e assim conquistar o caminho para a redução das expectativas de inflação e, consequentemente, a redução de juros. O governo também quer o crescimento e quer a geração de empregos, como todo mundo aqui, só que ele acha que talvez dê para fazer isso de um outro jeito, dê para fazer isso na marra. Foi um governo eleito com base numa frente ampla, um congresso de centro-direita, mais um governo que agora tenta impor uma agenda de esquerda. Isso pode gerar um ruído, um choque, no Congresso. Não, me, me parece muito óbvio, e eu não acredito que o governo pense diferente disso, que os dois caminhos, ou as, as, duas, é, é, é, as duas ações concretas que precisam ser feitas imediatamente para se buscar a redução de taxa de juros, estabilização da inflação, gerar uma crença e um sentimento de otimismo para que investimentos sejam feitos no Brasil e que investimentos internacionais possam ser feitos no Brasil, é, não há dúvida alguma, o início da tramitação da reforma tributária, é, e já sinalizando que nós faremos uma reforma tributária contundente, que simplifique, que desburocratize, que que não seja proibitiva para o investimento. A proposta do marco fiscal, que é algo, inclusive, que foi condição para nós votarmos antes do governo assumir uma proposta de emenda à Constituição que culminou numa emenda constitucional, repito, antes do presidente Lula assumir, que deu então um voto de confiança a esse novo governo e com o compromisso desse novo governo encaminhar um marco fiscal através de lei complementar, portanto, reduzindo o quórum, é, que seria um quórum menor que, em relação a uma emenda constitucional. Então, nós aceitamos, inclusive, a substituição do teto de gastos públicos por um marco fiscal. Então, são duas iniciativas que, se feitas, elas vão gerar um ambiente muito mais propício de desenvolvimento do país. Afora, obviamente, a credibilidade do Brasil lá fora, que é algo que o presidente Lula, que eu tenho percebido, tem cuidado de fazer na visita que fez à Argentina, que fez aos Estados Unidos, que fará à China, de demonstrar que nós temos esse compromisso com o combate ao desmatamento ilegal das nossas florestas, que, sem dúvida alguma, é o ponto fulcral da falta de credibilidade do Brasil e do não investimento internacional no Brasil, que é a questão ambiental, então, esses compromissos de recuperação de imagem do Brasil, o fortalecimento da nossa diplomacia e o nosso dever de casa, muito óbvio, muito comezinho mesmo, no Congresso Nacional, junto com o Executivo, para fazer a reforma tributária e o estabelecimento do marco fiscal. Então, feito isso, eu considero que nós temos, é deixar vocês trabalharem, e aí todo mundo trabalha e a coisa se desenvolve e o Brasil sai de uma crise, de fato, sem precedentes, por conta da fome e da miséria, que realmente aumentou muito, ainda há muito desemprego no Brasil, é, e nós precisamos corrigir isso. E o caminho me parece muito simples, é, nós não precisamos sofisticar muito, é esse o caminho que nós precisamos fazer, e deixar que as coisas fluam no Brasil. Pois é, o senhor está descrevendo uma agenda tão positiva em um caminho que parece muito fluido e parece contaminado com talvez uma comunicação equivocada né? e com uma compreensão equivocada. É a sensação que dá quando a gente é, ouve o senhor falar assim. Pode ser uma comunicação equivocada, mas veja, foi o próprio ministro Fernando Haddad que falou sobre a reforma tributária que até me surpreendeu da forma como ele falou sobre a pec 45 da Câmara, a pec 110 do Senado, que sempre foi um desejo nosso de levar adiante, só não foi possível nos últimos dois anos, de fato, por uma diferença de ideias em relação ao que seria se seria uma reforma tributária com projeto de reforma do Imposto de Renda ou do estabelecimento de Imposto sobre Valor Agregado, que é a materializado nessas pecs. Então, da parte dele houve a afirmação de que quer o Imposto Único é, através de uma reforma constitucional, naturalmente, vai ter alguma proposta em relação ao Imposto de Renda, eu considero que a tributação sobre a distribuição de dividendos, que já era uma proposta do governo anterior, e sempre foi a agenda também do Partido dos Trabalhadores, também deve ser uma realidade é, do país. Então, eles próprios é que manifestaram o desejo da reforma tributária, que era, já não era um desejo do Congresso Nacional. Então, não há dúvida em relação a isso. Então, esse é um caminho comum, assim como é o estabelecimento do marco fiscal. A dúvida era se mantive, mantínhamos o teto de gastos, tal como concebido em 2016 é, na Constituição Federal, ou se haveria uma substituição por lei complementar. E aí foi decidido, então, no final do ano passado, nessa emenda constitucional, que nós permitiríamos uma substituição desse marco fiscal. É, por lei complementar. Então, a pauta está convergente. O que eu estou vendo mesmo é ruído desnecessário, onde não precisa ter, porque está todo mundo na mesma página, no final das contas. E, repito, fazer o simples, fazer o óbvio, fazer bem feito, que as coisas dão certo. Vamos falar dessa página, então, de cada uma dessas, dessa, da reforma tributária do marco fiscal? Presidente, primeiro, a tributária. Há uma concertação política, há uma convergência talvez inédita em 30 anos para que essa reforma seja aprovada. Congresso Supremo, Governo Federal, Sociedade Civil, Imprensa, parece que todos os atores estão alinhados. Qual o prazo dessa reforma? Que reforma é essa? Qual a profundidade dessa reforma? O que, que, que tem na sua cabeça assim, de, de cronograma, Câmara e Senado? A decisão é da maioria do Parlamento, nós precisamos primeiro definir um procedimento em relação a isso, e esse procedimento deve ser definido pelo Executivo, juntamente com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. De minha parte, como presidente do Senado, o que verdadeiramente eu desejo é que essa reforma tributária, enfim, possa ser concretizada no Brasil não há uma busca de protagonismo por quem vai começar a reforma, por quem vai terminar a reforma, quem vão ser os senadores e os deputados. O importante é que o Congresso Nacional, como um todo, possa entregar essa reforma tributária, é, obviamente, debatendo, e os limites dela e os parâmetros dela vão ser próprios do debate político, havido no âmbito do Parlamento. O que existe de essência nessas, emendas, nessas propostas de emenda à Constituição é o estabelecimento de um imposto único, o que tem ainda algumas resistências. e De fato, quando nós falamos de todas as reformas pelas quais o Brasil já é, passou e, e, e concretizou, a reforma tributária talvez seja a mais difícil, porque, se na reforma trabalhista havia uma obviedade em relação ao que precisava ser feito, ou seja, uma maior liberdade entre aqueles que contratam, empregador e empregado. É, na reforma da Previdência, também uma obviedade de que precisava corrigir o tempo de, de contribuição, considerando o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Na reforma política, da mesma forma, havia uma clareza de que nós tínhamos que fortalecer partidos políticos. O teto de gasto também, que nós tínhamos que limitar o gasto público. Na reforma tributária, há, há muito conflito de interesses. Não é? Há um conflito entre o público e o privado, no público, há um conflito entre entes federativos. É, no próprio ente federativo município, há conflito entre os grandes municípios e os pequenos municípios. Os grandes municípios, por exemplo, são contra o Imposto sobre Valor Agregado em razão da arrecadação de ISS. E, do setor privado, a mesma coisa. A indústria pensa de uma forma, o setor de serviços dá o grito em relação ao IVA também, por conta do impacto tributário disso. É, o agronegócio também tem as suas ponderações, então há muito conflito na reforma tributária. O que eu tenho dito aos deputados federais, digo muito ao Agnaldo Ribeiro, ao senador Roberto Rocha, que terminou o mandato agora, que prestou um grande serviço de exaurimento da, da questão da reforma tributária, é que política é arte de escolher, enfim e agora chegou o momento, nós temos que escolher aquilo que nós vamos fazer, alguns setores e alguns entes podem, eventualmente, ser sacrificados, e aí caberá a nós fazermos a compensação devida diante dessas distorções, mas nós temos que fazer a reforma tributária, porque, se perguntar para os 81 senadores, para os 513 deputados, se o nosso sistema de arrecadação é um sistema bom, todos vão responder que é ruim. E que precisa ser mudado. Então, a reforma já está precificada, ela precisa ser feita. A forma dela ser feita, me parece que na PEC 110, com todo esse trabalho feito nos últimos dois anos de audiência pública, ouvimos toda a sociedade no âmbito do Senado Federal, na comissão mista que o Agnaldo presidiu, relatou e o, e o Roberto Rocha presidiu. Eu acho que está no momento agora da gente escolher, decidir, fazer, garantir, evidentemente, a, a transição devida para que possa isso ser assimilado, e as distorções foram surgindo ao longo do tempo, nós vamos ter, evidentemente, que corrigir, porque todo mundo aqui é responsável, ninguém vai querer sacrificar o município de São Paulo, o município de Jundiaí, ninguém vai querer sacrificar o salão de beleza, o cabeleireiro, o escritório de advocacia, nós vamos buscar ter é, equilíbrio nisso. Mas que a reforma precisa sair do papel, e esse apoio do Executivo ao Congresso Nacional é fundamental, porque a arrecadação é do Executivo, então, é inconcebível fazer uma reforma tributária sem a participação do Executivo. Eu acho que nós temos hoje uma concertação muito positiva para que, enfim, a reforma tributária se concretize no país. O senhor mencionou a PEC 110, que trata do IVA dual. né? O deputado Agnaldo Ribeiro está aqui, entende tudo de reforma tributária, o Bernardo Api participou do painel anterior, mas será um mix das duas, PEC 45, que tramitava na Câmara, e PEC 110, ainda tem que definir né? se vai ser um IVA, se vai ser o IVA dual, é, isso tudo. que a proposta de um imposto único, não é, geral, e ao imposto do IVA dual, que seria os impostos federais, e, de outro lado, reunindo os estados e municípios. Mas tudo isso tem as ponderações também em relação... Hoje mesmo eu recebi um telefonema do senador Oriol Visto Guimarães, do estado do Paraná, que é do Podemos, ele também deseja muito uma reforma tributária, e falando sobre uma outra alternativa, que seria da, de uma regulação comum do ISS para todos os municípios, uma regulação comum do ICMS para todos os estados, então ideias vão surgir mesmo aos montes, mas nós vamos ter que ter um sentimento de urgência, e repito, da arte, da política que é a arte de escolher e decidir, decidir, e na reforma tributária cá entre nós chamar todos os personagens envolvidos e dizer, olha, na reforma tributária não é arte de conquistar. Não adianta querer sentar numa mesa para discutir reforma tributária para querer ter mais benefício. É arte de ceder. Todo mundo ceder um pouco, eu tenho certeza que a gente consegue tirar do papel. A reforma tributária, porque, repito, esse apoio nesse instante do Poder Executivo acaba sendo muito importante para que isso aconteça. O que é urgência para a política? Porque urgência para o mercado é votar amanhã a reforma tributária. Para a política é, é o quê? Nesse ano ainda? Para ah, Nesse votar? ano, né? o desejo é esse ano. É muito importante que a gente faça boas transformações é, nesse ano. O marco fiscal já é por obrigação daquilo que nós votamos na emenda constitucional, essa obrigação de fazer esse ano. O estabelecimento de um marco fiscal que é importante, se pode criticar o teto de gastos do que for, mas ele é uma expressão de responsabilidade fiscal, ele evita uma gastança desenfreada que o Brasil não tolera e não tem mais possibilidade para que isso, de que isso aconteça. Então, é, o marco fiscal e a reforma tributária ser, seria muito importante que houvesse o um engajamento do Legislativo com o um apoio indispensável do Executivo para que pudéssemos fazê-las. Em que ordem, presidente? Porque é um debate que eu acho que parece muito legítimo, do que votar primeiro. Né? Algumas pessoas fazem uma ponderação, ah, talvez fosse melhor é, votar primeiro o pacto fiscal, porque, o marco fiscal é, contundente, porque você abre um espaço para redução de inflação, redução de juros, ou não, ou vai a tributária na frente. Pode ser uma numa semana, outra na outra semana. né? Se fosse a, assim, a, Aí seria e a bom. ordem, os líderes partidários, o presidente Davi, que é líder, pode definir aí qual que é a ordem. Mas é, alguns disseram que é preciso votar primeiro o arcabouço fiscal para depois a gente pensar numa reforma tributária. Eu acho que as duas coisas podem discutir concomitantemente, até porque elas se entrelaçam, são questões importantes para o país. Então, a gente tem que deixar um pouco o preciosismo de lado que nós vamos entregar. E, como é óbvio que nós vamos entregar as duas reformas, vamos fazer né, e vamos todo mundo trabalhar em prol desse objetivo. Quando o senhor fala em arcabouço fiscal, o, o governo, o ministro Haddad já apresentou no começo do ano um pacote fiscal que tratava principalmente de aumento de receitas, mas olhava pouco para a parte, para o aspecto das despesas. O senhor acha que nesse arcabouço fiscal tem que estar contemplado um corte, um teto, um gatilho para o aumento de despesas anualmente? Isso precisa estar no marco fiscal? Claro, eu acho que deve ter uma, uma disciplina em relação ao aumento das despesas. Obviamente que isso pode ser corrigido pela inflação, natural que seja corrigido pela inflação, e, eventualmente, algum gatilho ou alguma coisa que seja vinculada ao crescimento econômico do país. Seria inusitado também nós pensarmos que a despesa só pode crescer pela inflação, e nós estamos tendo um crescimento econômico brutal, e que não pode criar novas despesas para poder combater fome e miséria e moradia, por Isso exemplo. foi o problema do teto de gastos, é, que foi então, desrespeitado. Eu acho que alguma coisa equilibrada, que se atrelhe à despesa pública, que se vincule ao PIB, ao crescimento econômico, eu acho que é perfeitamente possível. Aí os economistas, os matemáticos vão sentar, e os cientistas né, vão sentar para poder conceber, mas me parece que um são critérios muito óbvios, o que não pode é ter despesa ilimitada. Essa gastança desenfreada é muito nociva, não só porque ela gera desequilíbrio, aumenta a dívida, mas porque ela dá uma sinalização muito negativa. E sinalização negativa nos mundos de, no mundo de hoje, nas circunstâncias de hoje, é muito, é muito negativo para o desenvolvimento da nossa economia. Então, um marco fiscal que seja nesse sentido, é, com uma reforma tributária que seja nesses moldes, que estabeleça a justiça social e que simplifique, é, eu acho que é uma receita muito importante. No pacote que o ministro Haddad encaminhou, eu acho que o corte de despesa lá é coisa de 50 é, bilhões de reais, obviamente, corte de despesa desnecessária, supérflua de sobreposição de atribuições de órgãos, etc. É alguma coisa que em algum momento, talvez logo na sequência, a gente vai ter que enfrentar para o enxugamento do da máquina do Estado, não para se tornar um estado mínimo, porque eu acho que o Brasil não pode se dar o luxo de pensar algo assim, considerando as dificuldades que tem, mas um estado que seja um tamanho é necessário para a política pública É a reforma administrativa? O senhor é. acha que ela vai ser necessária em algum momento desse vamos convite? Vamos usar essa expressão reforma administrativa, porque, senão, atrapalha a reforma tributária e o marco fiscal. Mas um, todo mundo quer um Estado que seja eficiente. O que é prioridade no Estado brasileiro? É ter um policial na rua, é ter um enfermeiro atendendo no posto de saúde, é ter professora é, na escola. Então, vamos dizer, essa atividade de fim ser priorizada, ter gastos desnecessários, cortados, né, um enxugamento maior do Estado. Não que o Estado seja mínimo, repito, mas o Estado necessário para que ele possa ajudar nos momentos que o cidadão precise. E o Estado ajuda muito nos momentos que o cidadão precisa. Leia esse vídeo que nós vivemos na pandemia, nós conseguimos identificar a importância do Sistema Único de Saúde brasileiro e dos profissionais de saúde do Brasil no, na pior circunstância possível, que foi morrendo 700 mil pessoas no nosso país. É a presença do Estado ali, porque se não tivesse Estado, nós estaríamos liquidados. Então, o Estado é necessário, nós temos que ter essa, essa clareza mas realmente todos nós queremos um Estado que não seja um Estado inchado. E aí, não, não, nesse, não, eu, não necessariamente não reforma administrativa, mas eu acho que algumas medidas podem ser feitas. Presidente, acho que o governo tem uma visão um pouco diferente da sua. Ele prefere, talvez, um Estado mais atuante, mais robusto, não fala mais em concessões e privatizações, é um erro é, é, retroagir nessa agenda, não seguir, não dar sequência a isso? Não, o que já foi feito em termos de capitalização, de privatizações, isso está concretizado e, e está sacramentado. Obviamente, nós temos que respeitar a posição do governo, o governo foi eleito, naturalmente, o não desejo de privatização, de capitalização, daquilo que se em algum momento podia pensar que fizesse, nós temos que aceitar. Eu falo de outras coisas, sabe, Amanda, de, de excesso de, de atribuições de órgãos, de agências, é, tudo isso, obviamente, se colocar num papel, você pode ter uma diminuição é, de custos nisso, sem que afete a qualidade do serviço público e da política pública. Então, não tenho dúvida que, se isso for é, verdadeiramente aprofundado, auditado, identificar é, e estimular o funcionário público a ter produtividade, que essa produtividade possa significar uma melhora da qualidade remuneratória dele. Então, acho que isso tudo é uma coisa que nós podemos pensar no Brasil, sem que seja aquela traumática reforma administrativa que parece que é um sacrifício geral de direitos, porque, de fato, não há ambiente para discutir isso nessas circunstâncias, mas é, eu acredito muito em medidas que possam ser feitas ao longo do tempo, porque eu não tenho dúvida que esse governo também quer combater desperdício, quer combater o que é supérfluo, é, é só a gente encontrar o, o denominador comum disso. Presidente, o senhor foi reeleito com 49 votos. É esse o tamanho da basalhada do governo no Senado? É maior ou menor? Rogério Marinho teve 32? Não necessariamente. Eu vejo que, desses 49 votos que nós tivemos, pode ter algum senador que não queira votar alguma matéria do governo. E, nos 32 que votaram, que não votaram, pode ter, evidentemente, aqueles que queiram votar em determinadas matérias. Eu acho que vai depender muito é, da qualidade das propostas do governo. Não há, de fato, no Senado hoje, aquele conceito de base, que é aquela base que é para matar ou morrer, é, e que vota qualquer coisa de qualquer jeito. Isso é um trabalho que o Executivo vai ter que fazer de formação de base ao longo do tempo, numa relação política é, sadia e construtiva com o Parlamento, mas vai depender, sobretudo, da qualidade das propostas encaminhadas. Então, uma reforma tributária e um estabelecimento de marco fiscal que contenha gasto público exagerado, eu não tenho dúvida que nós vamos ter maioria no Senado Federal, independente de ser base ou não. Todo mundo quer uma reforma tributária, todo mundo quer limite de gasto público, e assim sucessivamente em relação a outras matérias que nós vamos apreciar ao longo do ano. Eu acho que, tendo qualidade da proposição legislativa, vai acontecer como aconteceu no governo anterior, em que a oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro votou numa série de matérias que nós encaminhávamos ali para votar, por isso que nós aprovamos autonomia de Banco Central, Aspects, marco legal do é. gás, marco legal de ferrovia, marco legal de cabotagem, PL cambial um monte de projetos de energia, tudo aquilo favorecia, o Brasil favorecia o governo e a oposição votou na opção de coisa. Mas vai ter uma oposição dura? Porque a gente teve muitos senadores também, são ex-ministros do presidente Bolsonaro, é, sempre muito alinhados às suas pautas, o governo vai ter uma, uma, uma vida difícil nesse sentido, de uma oposição dura? olha Não tem problema ter oposição dura, que nós podemos ter uma oposição responsável, que pense no país e que não queira colocar fogo no parquinho. Nós podemos ter essa responsabilidade, o Brasil não pode ter no universo político, uma divisão raivosa só porque não gosta do presidente ou gosta do outro presidente. Então, isso é muito ruim para o país. Então, matéria de reforma tributária, matéria de marco é, fiscal, um novo código eleitoral, uma nova lei de impeachment, uma atualização do Código Civil... É, os processos que nós fizemos numa uma comissão de juristas no ano passado para modernizar o processo administrativo e o processo tributário, a votação das medidas provisórias do Executivo, todas do governo anterior, eu fazia questão de dizer, o senador Jordano e o senador Davi são testemunhas, nós vamos votar, nós não vamos, uma ou outra que caducou, mas nós não vamos fazer nenhum tipo de revanchismo com o governo, de vamos votar todas as medidas provisórias. Então, é, eu acho que essa oposição pode ser dura, não tem problema nenhum, mas ela tem que ser responsável com aquela matéria que interessa ao país. Né? E, obviamente, questionar, pode votar contra determinadas matérias, não tem problema nenhum, e cabe ao governo ter maioria. Mas é, eu espero muito que seja uma oposição responsável. E o que nós temos que ter, eu falava no avião agora com os meus colegas, é, no Brasil, vendo tudo isso que está acontecendo, né? essa decisão do Supremo Tribunal Federal, mesmo, em relação à questão da coisa julgada, essas discussões sobre as eleições. É, nós, no Brasil, precisamos parar de querer rever o passado, e nós vamos nos ocupar com o futuro. É, a própria autonomia do Banco Central, né? essas coisas do passado ficaram no passado. Não significa que elas sejam imutáveis. Mas é, ficar rememorando, revisitando o passado nesses pontos, para discutir eleição, para discutir como foi antes, como deveria ter sido, etc., e deixar de olhar o futuro, eu acho que é algo muito ruim para o Brasil. Então, a gente pensar o futuro que precisa ser feito para melhorar as condições de vida do brasileiro é uma responsabilidade que se impõe a todos nós. Tem clima para a CPI dos atos antidemocráticos? Já tem as assinaturas suficientes. O senhor é a favor da instalação da CPI? O governo acredita que será contraproducente. Amanda, eu tenho uma posição conhecida em relação à CPI. Eu acho que todo mundo que convive comigo sabe que eu não gosto muito de comissão parlamentar de inquérito. Eu acho que o trabalho de investigação ele é principalmente feito pelos, pelas instâncias próprias da Polícia Judiciária, do Ministério Público, do Poder Judiciário. A CPI, eu considero que ela é recomendável em casos muito específicos, muito especiais, é, e as experiências de CPI, ora horas algumas deram certo, outras deram muito errado, acho até que a maioria até não teve muita conclusão é, favorável, mas é um instituto que existe no ordenamento jurídico, existe na Constituição, é uma prerrogativa do Parlamento, e eu, como presidente do Senado, tenho que respeitar esse instituto. Então, numa CPI, qualquer que seja ela, havendo um fato determinado, que é o que exige a Constituição, o número de assinaturas suficientes e outros requisitos que, se, que são necessários para uma CPI, o papel do Presidente do Senado, isso já foi inclusive em entendimento do Supremo Tribunal Federal, é de leitura do requerimento de CPI. Então, o meu papel é da leitura do requerimento, nesse caso da CPI dos Atos Antidemocráticos. Eu fiz esse compromisso com os senadores da República, antes mesmo da minha eleição, não foi vinculado à eleição, mas quando surgiu isso na legislatura passada, inclusive pela senadora Soraya Tronik, que é a autora primeira desse requerimento, eu disse que aquele fato era um fato muito grave, muito significativo, de grande magnitude, o atentado contra a democracia, que seria propício para uma CPI. E eu mantenho isso, né, havendo a manutenção do requerimento com as assinaturas e com um fato determinado, me cabe ler. Se ela será instalada ou não, isso é um exercício político do Parlamento. A indicação dos membros é dos líderes de blocos e líderes partidários para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. E nesse caso, nós temos que reconhecer a Polícia Judiciária, e eu incluo também a nossa Polícia Legislativa do Senado, o Ministério Público Federal e a Procuradoria Geral da República e o Poder Judiciário. É, até agora, trabalharam muito efetivamente contra esses atos antidemocráticos, o que é, pode significar que a CPI pode ser importante, mas ela pode ter a segurança de que os órgãos próprios de investigação estão trabalhando no país. Ou seja, ela não é indispensável, como no caso da CPI da Covid, porque Exatamente. as forças estão atuando fazendo o seu papel. Nossa, eu tenho um minuto e meio. Muito rápido, dois temas. Primeiro, sobre os atos de 8 de janeiro, que o senhor é, é, citou aqui já. É importante chegar aos mentores intelectuais também? Porque, até agora, é, essas, essas forças estão atuando justamente para prender aprender aprender os participantes, os financiadores desses atos. mais e os mentores intelectuais e as Forças Armadas, por exemplo, que são suspeitas de omissão ou de conivência? É importante que se puna eventuais culpados? Em matéria penal, a responsabilidade é sempre pessoal, subjetiva e eu quero crer que todas as pessoas que contribuíram direto ou indiretamente para esses acontecimentos, seja aquele que invadiu, depredou e agrediu, seja aquele que financiou, seja aquele que idealizou ou que incentivou, cada qual na medida da sua culpabilidade, eu espero muito que eles sejam responsabilizados. É, é isso que eu estou é, trabalhando, e no caso do Senado, encaminhando todas as pessoas que foram identificadas ao Ministério Público Federal, que é o titular da ação penal, para que as ações possam ser promovidas. Em relação às forças armadas, o que eu digo, Amanda, é que nós temos que ter muita responsabilidade com uma instituição de Estado que é que são as forças armadas, com previsão constitucional, com um grande papel na defesa da pátria, da ordem jurídica, da ordem legal, da paz é, social. E no final das contas, quando a gente chega hoje nesta data, sabedores de que não prevaleceu a intenção de golpe, não prevaleceu a perspectiva de ruptura e que a democracia está inabalada, viva e respondendo ativamente àquela minoria extremista, nós devemos reconhecer que as Forças Armadas também contribuíram para isso. O que não significa que membros das Forças Armadas, que eventualmente tenham contribuído em sentido contrário, não sejam responsabilizados. Mas a instituição como um todo, se hoje nós podemos celebrar uma democracia inabalada, nós temos que reconhecer que as Forças Armadas não se permitiram aderir à intenção de golpe, Mas isso não significa que, eventualmente, membros que dela façam parte não possam ser responsabilizados por algum tipo de omissão ou de ação. O senhor acha que o ex-presidente Bolsonaro agiu para incentivar os atos de 8 de janeiro? Eu não posso afirmar isso. Isso vai ser uma investigação que certamente será feita. O que eu atribuo ao ex-presidente Jair Bolsonaro foi a sua incapacidade de conter a sua militância, os seus adeptos que viram nele um grande líder político e que passaram a segui-lo é, até cegamente em relação às suas posições, não houve da parte dele uma capacidade de fazer com que aquelas pessoas compreendessem que democracia é algo com que não se mexe, que democracia não pode atacar, que o Estado de Direito é uma conquista é, do povo brasileiro. Então, da parte dele, o que nós esperávamos seria uma responsabilidade maior de poder dizer àquelas pessoas que havia limites naquelas manifestações que descambaram para crimes muito graves. E uma última palavra sua, presidente, sobre o Supremo Tribunal Federal. Acabou virando uma grande, grande questão na sua eleição. Há muitos parlamentares, parte da sociedade civil, que acham que o Supremo extrapola das suas funções, adentra a função, as prerrogativas, que são, que se tornam um tribunal político. E há outra parte da sociedade que vê que o Supremo fez uma defesa importante da democracia. Onde o senhor se situa, quando o senhor fala em independência harmonia dos poderes, o que o senhor imagina... Como o senhor imagina que será o papel do Supremo Olha, nesse eu falo falo Com toda a segurança, Amanda, eu sou advogado por profissão e por formação, eu sempre tratei com o judiciário, com juízes, com membros do Ministério Público, e, e quem conhece sabe que a relação do advogado com o juiz não é nem das melhores. né? Eu nunca vou dizer que não há abusos por parte do judiciário, eu já acompanhei abusos do, por parte do Poder Judiciário, mas nunca partiu de mim, eu nunca aceitei que houvesse, em face de algum erro judiciário, algum tipo de ataque à figura do juiz ou à pessoa do juiz; tampouco algum questionamento em relação à capacidade do Poder Judiciário de decidir da palavra final em conflitos jurídicos. Viver no Estado Democrático de Direito tem um custo e o custo é compreender que nos conflitos sociais e jurídicos, inclusive entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, a palavra final é dada pelo Poder Judiciário. Então, esta nitidez constitucional de que o Supremo com qualidades e defeitos, é que deve decidir sobre as causas que são a ele levadas, é algo que sempre eu levei em consideração. Se há erros por parte do Supremo Tribunal Federal, eles devem ser corrigidos dentro dos limites do próprio Poder Judiciário, e se há algo que nós possamos fazer no Legislativo, é tão somente legislar. Quando se fala de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal como se isso fosse uma solução, para todos os males, eu afirmo, isso não é solução para todos os males, e eu jamais permitiria que houvesse um impeachment em face de um ministro do Supremo Tribunal Federal por uma decisão que ele tomou. Decisão judicial, se recorre dela quando se discorda, e não se queira é perseguir o juiz que a prolatou. Então, de nossa parte, quando eu propus aos senadores que nós tivéssemos... É, que nós tivéssemos um compromisso de uma reflexão de que o nosso papel é de legislar e não de perseguir ou de afrontar outro poder, de pretender enquadrar os ministros do Supremo Tribunal Federal, que seria uma ilusão pensar em fazer isso, é, legislar significa, na Constituição e na lei, estabelecer os limites. Então, você discutir é, alcance de decisão monocrática de ministro do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer ministro de Tribunal Superior, é uma discussão honesta que essas decisões monocráticas têm determinados limites. É, o limite de prazo de vista em processos judiciais é uma discussão também honesta. A própria limitação da competência do Supremo Tribunal Federal é uma discussão muito palatável. Eu próprio sou autor de uma proposta de emenda à Constituição, na época do presidente Davi Alcolumbre como presidente do Senado, que é o de limitar a competência do Supremo Tribunal Federal para não exercer competência em matéria penal, ou seja, não haver possibilidade de um furto de manteiga no supermercado, na ação penal, se levar para o Supremo Tribunal Federal para poder decidir, e aí ter o trânsito julgado no Superior Tribunal de Justiça, e não no Supremo Tribunal Federal. Então, a limitação da competência judicial do Supremo Tribunal Federal para elevá-lo à condição de uma corte que possa decidir as grandes questões nacionais não se miscuir. É, no conflito diário, que, às vezes, nós próprios no Parlamento temos, uma discussão é vencida no Parlamento, se leva para o Supremo, para o Supremo decidir. E, quando o Supremo é provocado, ele tem que decidir, e aí começa a gerar o desgaste da Suprema Corte. E, por fim, a possibilidade eventual da limitação de tempo dos ministros do Supremo e Federal com o mandato é, para ministro do Supremo e Federal. Todas essas discussões são discussões possíveis, há em outros países, que nós podíamos fazer no Parlamento, ao invés de ficar aquela insanidade, de ficar atacando a figura, a pessoa do ministro do Supremo Tribunal Federal, como se isso fosse solucionar os problemas da relação institucional entre os poderes. Então, isso é um erro, isso é um engano, e o papel que o Poder Legislativo tem é de, se querem ter modificações e limites nesse sentido, proponham as alternativas legislativas para poder limitar outros poderes, e não uma perspectiva de enquadramento de outro poder, porque não é o nosso papel fazer isso. Presidente, muito obrigada, foi um prazer, em nome do BTG, agradeço a sua participação aqui no CEO Conference. Muito obrigado.